Galera, beleza? De nada com vocês, hoje nós vamos começar aqui um desafio bem legal De algumas rampas sensacionais e desafiantes aqui no jogo E nós vamos fazer esse desafio com heróis, né? Pra mudar um pouquinho, colocamos aí alguns heróis e alguns vilões aí pra tentar Vocês viram aí no início aí como que a rampa é bem difícil e eu vou começar aqui com o Deadpool, que tá tocando seu violão sensacional, olha aí. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui. Será que eu vou conseguir completar o desafio? Só então, vamos, calma, Duende Verde. Aí é, os vilões e os heróis, vamos ver se eles vão conseguir. Bom, comenta aí qual você é mais fã. Eu sou mais fã do Homem-Aranha. Bom, na primeira o Deadpool não conseguiu. Ele vai para a segunda tentativa. Duas tentativas de cada, hein? Hum, eu rampei muito. Vai pegar a tanta velocidade. Vai. Agora vai. Ai, a moto tá indo pro lado. Meu Deus, eu passei. Onde a gente tem que cair? Cara, talvez a gente não consiga, hein? Ah, passou muito longe Não deu para o Deadpool Agora o Duende Verde vai para a sua primeira tentativa Vamos ver se ele consegue passar naquelas argolas ali É bem difícil porque você tem que controlar a moto Como eu disse, comenta aí para qual que você está torcendo Você viu que tem o Loki, o Vegeta, o Thanos, o Homem-Aranha Vamos ver qual deles vão conseguir. Ou talvez nenhum deles consiga. Que na verdade sou eu. Hum... Errou, errou. O Duende Verde não conseguiu. Segunda vez do Duende Verde que faz parte do time dos vilões. Vamos ver se ele consegue agora. Vamos lá, calminha. Oh, desceu. Equipe na moto, senão ela não passa. Passou Nossa, passou Mas ele bateu no pneu de curva Uau E a moto tá voando Mano, é muito difícil, galerinha muito difícil Parece ser fácil, mas não é Então o Duende Verde fracassou Nas suas duas tentativas Bora para o próximo Bom, é a vez de mais um vilão Dessa vez o Wilson Fix Fisk. Fisk Quase não saiu o rei do crime, olha o tamanho dele na moto, mano. Olha os dois ali que não conseguiram. Esse peso dele aqui vai complicar um pouco. Vamos ver se o Wilson fix Fisk. Nossa, não tá saindo. Vai sair. Vamos lá, vamos ver se ele consegue. Dá empinada, Wilson. Wilson. Rei do crime é mais fácil. Vai! Oh, é muito difícil! Meu Deus do céu, é muito difícil, cara! Bora tentar a segunda vez. Segunda vez do rei do crime. Vocês viram aí que é bem complicado. Às vezes a moto sobe muito e bate naquela virada. Às vezes ela não chega. E muitas das vezes ela fica torta. Ai, tá vendo? Tá vendo essa virada? Ai, maldita. Essa virada é muito complicada, galera. Mano... Também que eu coloquei 10 personagens aqui pra fazer 10 tentativas. Não deu para o Wilson Fisk. Bom, agora é a vez de mais um vilão, o Loki. Seus chifres gigantescos. E a sua moto verde. Vamos ver se o Loki e a sua capa de Doritos verde... Vamos ver se ele vai conseguir. Mano, é muito difícil. É muito difícil passar ali, cara. Você tem que calcular certinho a hora de, de puxar a moto, de descer... Talvez a gente não consiga, mas eu vou tentar. Olha o Loki! Tá conseguindo! Uou! O Loki conseguiu! Agora aterrissagem. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Uou, moleque! Conseguimos com o Loki! Olha só! 1x0 pros vilões. Olha o chifrão dele. A moto pifou. Aqui não, não interessa, galera, se cair vivo. Ou melhor, se cair... Em cima da moto certinho ou não interessa é cair aqui dentro. O Loki conseguiu. Até louco, hein? Bom, já que ele conseguiu na primeira tentativa, bora para o próximo. Dessa vez eu vou com o um herói. Bom, agora é a vez do Tony Stark, o Homem de Ferro, aquele que salvou a humanidade no último filme. Vamos ver se ele vai conseguir passar pelos pneus. Sei não, hein? Vamos lá. Vamos lá que o Loki conseguiu, hein. Não, e na primeira não. Nossa, foi muito mal. Muito mal mesmo. Mas ele tem a sua segunda chance. Vamos ver se ele consegue. Bora lá, galera. Eu fui muito mal ali. Foi sem confiança. Sem saber o que estava fazendo. Talvez agora a gente consiga. Vamos lá, pegar força aqui. Puxou. Parece que vai... Desce, desce, desce... Meu Deus... Bateu, cara... Mano, essa viradinha é difícil demais... Você viu que eu bati na viradinha... Caraca... O Homem de Ferro fracassou... Bom... Agora é a vez de mais um vilão... Agora é a vez do Coringa... Será que o Coringa consegue... Não tá nem o Batman aqui pra disputar com ele... Quem sabe na próxima vocês podem comentar aí qual herói que você gostaria de ver no próximo desafio. E a gente pode colocar, quem sabe, né? Herói ou vilão? Vai. Vai, Coringa. Pegou força. Acho que o Coringa vai. Não vai vir, vai bater. Não! Nossa, cara, parece que tem hora que a moto não vai. Ah, não acredito. Bora para o um segundo. Será que só o Loki vai conseguir, cara? Rapaz, vamos ver, hein. Bora. Puxou. Ih, desceu, desceu, desceu. Conseguiu passar. Nossa, foi muito torto, cara. Vamos ver se a gente consegue cair mesmo assim. Nossa, o Coringa não conseguiu. Quim, quim, quim, quim. Dessa vez, agora É o Vegeta O Vegeta aqui é um anti-herói, né Não sei classificar Ele era do mal, ficou do bem Depois era do mal depois... Não sei, não... não entendo Vamos ver se o Vegeta consegue é Importante ele conseguir aqui Vamos lá, a moto tem que estar tá retinha Vai, Vegeta não, você não conseguiu nem passar gola argola, Vegita! Oh my goodness! Fora de novo! Viu que o desafio é bem complicado, galera. Ó, só... o Loki que conseguiu completar. Vai, Vegita! Eu Ia passar, cara! Você viu! Ai, vamos ver se a gente consegue cair. Vamos ver, vamos ver. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O seguinte. Vai valer meio ponto, hein. Vai valer meio ponto. Porque a gente conseguiu cair, não conseguiu passar as argolas. Só o Loki que conseguiu. Tá aqui o Loki esperando o final. Vai valer meio ponto, hein. Quem conseguir assim, vai meio ponto. Agora é a vez do Capitão, depois nós vamos com o Thanos e pra finalizar com o Spider, o Homem-Aranha. Aí os que não conseguiram, lá embaixo os que conseguiram. Vamos ver se o Capitão vai conseguir, Homem Experiente, Velho. Bora. Hum, Capitão, quase Capitão. Faltou um pouquinho de puxar a moto pra ela passar. Pra lá, vamos ver se o capitão vai conseguir agora. Sua segunda tentativa. Acelera, capitão. Vai, homem. Não, se eu tivesse puxado. Não, capitão. Vamos ver se consegue. era dá tempo. Não, capitão, os vilões estão ganhando Se o Thanos conseguir agora Vai complicar, hein Se ele conseguir Vai ficar difícil, não consegue nem montar na moto Mas tá aí Vamos lá, Thanos É contigo, meu irmão Vai Desce Vai hum. Nossa, cara, quase ele passa Vamos ver se ele consegue chegar falando é difícil demais. Porque só com a velocidade da moto, galera, não dá. É necessário técnicas para que a moto consiga pegar mais velocidade e impulso para conseguir fazer esse desafio. É muito difícil. Vai. Desceu, desceu, desceu de novo no mesmo lugar. Não, Thanos, vamos ver se consegue. Você vai conseguir pelo menos cair no alvo, não vai. Bom, pra tentar salvar a fama aqui dos heróis, o Spider, por último, vai tentar aqui nas suas duas tentativas passar os vilões. Negócio seguinte, na pontuação, digamos que os vilões estão com 10 e os heróis estão com 5. Então se o Spider conseguir pelo menos cair lá, sem passar as argolas, será... O empate. Primeira, de primeira, Spider. Não, cara, quase deu, Spider. Quase você conseguiu, mas tem a segunda tentativa. O Homem-Aranha conseguiu passar as argolas e cair. Os heróis vencem, porque passarão por 15 pontos. Não perderá. Vai, quase deu, hein. Uou! Conseguiu Uou, mano Caraca Ele bateu na roda Ele bateu na roda Quase conseguiu Mas ele conseguiu Completar as argolas E o negócio é o seguinte Essa disputa Galera, ficará Empatada Porque foram 5 pontos Por ter passado as argolas, é bem difícil passar as argolas Então a disputa ficou empatada entre os heróis e os vilões Então digamos que o Spider conseguiu passar as argolas O Vegeta passou, mas não conseguiu completar Mas caiu no alvo Calma, calma Spider, calma E o Loki conseguiu completar a inteira então o desafio vai ficar para a próxima pista. Num próximo vídeo. Se inscreva e é nóis. Valeu. Fui. Oh, desviou. Toma.